Levanta a mão aí quem já comprou por impulso. Você? Eu sou o Júlio César da Rebola e vou conversar desse assunto polêmico, complexo. Compra por impulso. O que é uma compra por impulso? É, eu saí, fui ao shopping, fui ao mercado, fui à sapataria, fui em lugar nenhum, fui dar uma caminhada no, no shopping e passei por uma loja e vi algo que brilhou. Não sei como, não sei porquê. Compro, não compro, compro, não compro, comprei. Bom, daí veio a pandemia. Daí veio a pandemia e eu não pude ir tanto ao shopping. Mas daí acontece uma coisa extremamente importante. O shopping veio a mim, porque eu estou aqui no meu celular, tá? E com o meu celular eu pego aqui e ó, vamos lá. Tchau, tchau! Comprei meu cartão de crédito. Então o que eu quero que você perceba é que você entrou numa fria. Você tem que comprar aquilo que vai preencher a sua vida, aquilo que vai resolver as suas necessidades. A compra por curso normalmente é uma compra descapida. De ela só serve para o vendedor, para a empresa construiu uma estratégia para que você comprasse, mesmo sem ter necessidade. E você tem que chegar e sair com o propósito de passear e passear. Se no meio do caminho ocorrer uma compra, essa compra tem que ser uma compra lógica, bem pensada. Você tem que efetivamente suprir a sua necessidade. E não é a sua necessidade de compra, é a sua necessidade efetiva, pessoal. Eu tenho que dar um presente para tal pessoa. Então, nossa, sabe, eu vou comprar esse aqui porque é um presente para tal pessoa. Eu resolvi uma situação, mas não é. Aí ah, eu vou comprar esse presente porque talvez um dia vai servir para alguém. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Eu preciso tomar atitudes extremamente maduras na minha vida. E uma atitude importante é não cair em armadilhas. Porque o mercado vazia as vitrines brilharem nos shoppings, nos mercados, nas gôndolas dos supermercados, nas sapatarias, nas lojas de roupa. E hoje, ele está piscando na internet, no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Não caia na armadilha. Pense, faça compras, adquira o que é necessário e o que vai trazer prazer. Você comprar por impulso, a sequência vai ser o excesso de graça e cartão e um objeto que você vai olhar e vai dizer: Eu podia não ter comprado isso. Pare, pense, planeje, raciocine e compre sem impulsos. ok?